E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos resolver um exercício de soma utilizando uma matriz, uma tabela. E temos o seguinte aqui. Lulu estava fazendo as malas para uma viagem. Ela arrumou as roupas dentro de uma mala em duas fileiras, com cinco camisas em cada fileira. Ou seja, nós temos aqui uma representação da mala da Lulu Sendo que, na primeira fileira, na primeira linha, ela colocou uma, duas, três, quatro e cinco camisas, ou seja, cada quadradinho desse aqui representa uma camisa, e na segunda fileira, ela também colocou cinco camisas. E temos a seguinte pergunta. Quais expressões poderíamos utilizar para encontrar o total de camisas que Lulu guardou? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente encontrar quais dessas expressões aqui representam o total de camisas de Lulu. E, claro, eu vou te dar uma dica, pode ser mais de uma. Ok, vamos resolver isso juntos. Aqui eu tenho 5 camisas, e aqui eu tenho mais 5 camisas. Então, eu posso representar o total de camisas da Lulu como 5 mais 5, e isso está representado bem aqui, ou seja, nessa expressão da letra C. E qual seria o outro jeito de representar o total de camisas? Nós podemos representar isso em grupos de dois, ou seja, um grupo de duas camisas, dois grupos de duas camisas, três grupos de duas camisas, 4 grupos e 5 grupos de duas camisas. Ou seja, nós temos esse grupo de 2 mais esse grupo de 2 mais esse grupo de 2 mais esse grupo de 2 mais esse grupo de 2. Ou seja, 1 um 2, 3, 4 e 5 grupos de 2, que eu posso colocar aqui para ficar mais fácil de ver, 5 grupos de 2, e isso está representado aqui na letra A. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5 grupos de 2. Eu espero que essa aula tenha te ajudado ajudado. Até a próxima, pessoal!